Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Oso Não sai desse vídeo que hoje eu vou te mostrar um produto revolucionário Que a Quartzolite desenvolveu o rejunte Glitz Por que, que ele é revolucionário? Por que, que ele é tão diferente dos outros rejuns? É isso que você vai saber depois da minha vinheta Bom pessoal, como eu prometi para vocês Vou mostrar um produto revolucionário Esse produto aqui não tem similares no mercado. Um desenvolvimento exclusivo da Corte Lançado na última revestida. Eu estive lá. Conferindo, pessoal. Esse produto aqui. O rejunte Glitz. É um rejunte Epox. Tá? Pronto para aplicar. Ele vem bisnaga dupla. Você vai aplicar ele da seguinte forma. Você vai tirar essa rosca aqui. Tá? Junto com o rejunte, pessoal. Já vem... O, o bico aplicador, tá? Percebam que dentro do, do bico aplicador tem tipo uma, uma serpentina, tá vendo? Serve para misturar os dois componentes. Conforme você vai apertar ele aqui, ele vai, ele vai se misturar automaticamente né, e já sai o bico lá pronto, tá? Ó, vou mostrar para vocês como funciona, tá? Ó. Você precisa, para aplicar o rejunte glitz, você precisa ter um aplicador duplo como esse aqui, ó. Aplicador duplo, tá? Você coloca o rejunte aqui. Beleza. Percebam que conforme eu vou pressionando aqui, pessoal, o rejunte ele vai se misturando aqui, ó. ó. Ele já vai sair pronto lá na ponta, ó. Tá vendo? Vai sair pronto aqui na ponta. Não, vai sair pronto. Já aqui na ponta misturado. Conforme ele vai girando aqui, ele vai se automisturando tá? automaticamente. Então você precisa de um aplicador duplo, rejunte-gli, tá? beleza. Depois de aplicado, como que é, é dado o acabamento desse rejunte? A quarcelite também, pessoal, já disponibiliza essas ferramentas aqui, ó. Que elas são próprias para você usar no, na junta para você dar o acabamento para depois você só dar a limpeza. Tá? Rejunte epox. Que tem, pessoal, como principal diferencial dele, além ele ser um rejunte epox, que é um rejunte completamente impermeável. O rejunte epox pessoal, é um dos melhores rejuntes que existe para rejuntar, tá? É, ele fica impermeável, ele é anti-muff também. Só que o diferencial desse rejunte aqui, pessoal, é que ele é um, um rejunte decorativo, tá? Eu vou rodar um trecho de um vídeo aí, pessoal, só para você entender do que eu tô falando. Quartzolite. Você sabe que é de confiança. Viu aí, pessoal? Diferente dos rejuntes comuns, que fica aquela cor básica, opaca, esse rejunte aqui vem com um aspecto decorativo, vem com um, um algo a mais para você que é arquiteto, é, decorador, design exteriores, ou mesmo proprietário mesmo da casa, que quer fazer um negócio diferenciado no seu, no seu piso, no seu revestimento decorativo aí, Rejunte Glitz, pessoal, é a melhor opção do mercado. Além de ser um excelente rejunte de base epox, também traz esse componente decorativo sensacional. Pessoal, quer saber mais sobre esse, esse novo rejunte da Quartz um rejunte inovador da Quartz para decorar todos os seus trabalhos aí de pisos, revestimentos, um, fazer um upgrade na decoração dos seus revestimentos? Esse produto aqui, pessoal, toda a descrição desse produto, tudo certinho, vai estar tá nas redes sociais. Da Na descrição desse vídeo vai ter o site da Quartzulite, YouTube, Facebook, todas as redes sociais da para você entrar lá e conhecer mais sobre esse produto, o Rejunte Epox Glitz, além de outros produtos da Quartzulite também. E em breve, pessoal, vamos estar aplicando ele em uma das nossas obras, beleza? Mais uma vez agradecemos a todos. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários tornam novos vídeos. Valeu, pessoal, um abraço, fui!